Vocês lembram que ontem nós fizemos a brincadeira de pega pega do mago pegador? Lembram do mago pegador? Então tá. Então a base da brincadeira é a mesma de ontem do mago pegador, ou seja, quem estiver pegando, quem estiver pegando é o mago pegador. E o nosso mago pegador de hoje ele vai ter três magias hoje. Ele tem três poderes. As pessoas que estão fugindo ao serem tocadas pelo Mago Pegador, se transforma em três coisas diferentes de acordo com a vontade do Mago Pegador. O Mago Pegador que vai dizendo que vai se transformar. As três coisas que podem se transformar de hoje serão as seguintes. Se transformar um sapo. Aí tem que se deslocar igual um sapinho, certo? Ou, ou então, é, aranha. Como é que o aranha, anda? Deixa eu ver. Isso mesmo, assim mesmo. Perfeito, perfeito. Isso. Ou a última, ele pode ser um elefante. Aí faz a tromba do elefante. Como faz a tromba do elefante? Beleza, fechou então. Ó, as magias estão combinadas. Agora, vamos lembrar vocês sobre o portal, né? Então, nós temos dois portais que são os bambolês. Eles vão ficar aqui no nosso espaço onde a gente vai brincar. Então, quando a pessoa for pega pelo Mago Pegador, ela, ela se transforma e deve se deslocar até o, o, nosso, o nosso portal de vida ou de sapo ou de aranha ou de elefante, tá? São dois portais de vida. E lembrando que a pessoa que for pega pela terceira vez vira mago pegador, ok? Eu vou deixar um bambolê, vai ficar ali. O outro bambolê vai ficar aqui. Atenção. A Madalena e o Matheus vão contar até 10 e pra você sugire. Conta. Foi. Óbvio se a gente vai virar elefante ou... É o, o mago pegador que fala, tá? O mago pegador vai falar. De cada vez. Entra no portal. Aí ganhou vida, vai. Ganhou vida, vai. Ai, Entra no portal. Mas o, mago o Gabriel é mago pegador. Tá pegando. É o é, que, que tem que fazer para? É mago, é mago já tá pegando. É. Então tu é mago pegador vai pegar as pessoas. É. E quem tu pegar, aí você diz o que qual que é a magia que tu lançou nela. Se é de sapo, se é de aranha, ou se é de? Ele é mago pegador. O Adri também é mago pegador. Tem várias pessoas pegando já. Ah, mas você tem que dizer qual? Eu não sei todas que são. O Vilso está pegando... Puxa, Quero puxa ser. o bagulho, ele tem que entrar e levar a bola pra cima.